Boa noite a todos, meu nome é Janice, eu sou trabalhadora da Casa Irmão de Assis, aqui em Itatiba. Sou responsável hoje pela preleção, cujo tema é Guia Espiritual, Ajuda Espiritual. Antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês a fechar os olhos, sentarem confortavelmente, respirar bem fundo, para nós fazermos uma prece de elevação com Jesus. Então, neste momento, nós vamos deixar para fora das nossas mentes e dos nossos corações todas as angústias, as aflições, as dores, medos e aflições que possam nos atingir. Vamos nos elevar e nos conectar aos nossos anjos da guarda. Vamos nos conectar à nossa querida mãe Maria de Nazaré. Vamos imaginá-la nesse momento nos recebendo em seus braços de mãe amorosa, nós pequenas crianças que ainda somos. E vamos pedir a ela que nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo, e que ela nos ensine a amar e perdoar. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos em nosso lar, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Vamos agradecer o dom da vida. Vamos agradecer pelo amor de Jesus em nossos corações, em nossa, em nossa vida e nos nossos lares Vamos caminhando de mãos dadas com Maria, sentindo o seu amor de mãe amorosa e vamos chegando até Jesus, nosso Mestre amado. Vamos imaginá-lo nesse momento resplandecendo de luz e que essa luz ela é tão brilhante, tão linda que ela nos toca. Ela nos toca e faz com que os nossos corações transbordem de felicidade e de amor. Junto a Jesus e a Maria, nós vamos nos elevando um pouco mais e vamos chegando até Deus.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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer, uma enorme alegria de estar aqui conversando com vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... O guia espiritual ajuda espiritual. E aí eu fui buscar algumas definições, porque afinal, o que é um guia espiritual? E existe uma definição que acho que consegue cobrir a todos os credos. E, e a gente vai conseguir entender melhor o que é a definição, dizendo que o guia espiritual é, na verdade, um espírito protetor, um espírito amigo. Espírito Familiar, Espírito Simpático, Guia Espiritual, Mentor Espiritual ou Anjo da Guarda. Eu imagino que muitos de vocês, ao longo da vida, já ouviram falar de alguns deles. Eu me lembro que eu era muito criança, eu ouvia falar do Anjo da Guarda, para a gente poder dormir, rezar para o Anjo da Guarda, que a criança caía, mas o anjo da guarda protegia, e é isso mesmo. E aí, eu até achei algumas denominações sobre, sobre esse tema, quando a gente fala do anjo da guarda, que eu quero compartilhar com vocês. Porque o um anjo da guarda, para nós, é como se fosse um pai a conduzir um filho. Esse pai, ele está ele constantemente ao nosso lado nos protegendo, nos intuindo, falando cuidado, vibrando com as nossas conquistas, com as nossas, aleg com as nossas alegrias, ficando triste, chateado com, as nossas, com os nossos erros, com os nossos tropeços. Mas se a gente lembrar, quando você também tropece, lembra quando você era criança que o anjo da guarda caía? Ah, mas a criança fez só um raladinho, porque o anjo da guarda protegeu. Se nós lembrarmos do anjo da guarda, ele também nos ajuda, ele nos dá força para nos sustentar e nos elevarmos. Porque ele é, um, é como um pai amoroso, é alguém que realmente nos ama. E a gente precisa se lembrar dessas coisas. Todo mundo tem um anjo da guarda? Claro que sim. Nós todos somos filhos de um pai amoroso nós todos temos dentro de nós a luz divina de Deus. Então, nós podemos ter diferentes níveis, mas todos somos filhos de um pai, do mesmo pai amoroso, que é Deus, e, e o pai não é injusto com absolutamente ninguém. Então, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Claro e muitas vezes nós podemos ter as pessoas que prestam mais atenção, que escutam mais, e aqueles que podem estar um pouco distraídos, e o anjo da guarda até tenta dar um recado, conversar com ele, mas ele não presta muita atenção. E como que é essa comunicação? Essa comunicação, muitas vezes, ela toca no nosso coração. É um sentimento, é algo que a gente precisa lembrar de prestar atenção. Porque é claro que nós ao longo da vida, né, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos estudando, vamos constituindo família, tendo um caminhão de responsabilidades e a gente acaba se esquecendo dele. Mas quando você para e pensa, e mergulha você mesmo, você vai ver que o seu anjo está ali do seu lado, porque ele nunca nos deixa. No momento de dor e aflição, chama por ele. No momento que você deita na sua cama, aquele segundo, antes de dormir, lembra de agradecer a Jesus, a Deus, pela sua vida, pela sua existência, pela sua família, por todas as conquistas, por todas as lutas, pelos aprendizados. E lembra de perguntar, falar, conversar, tirar uma dúvida com seu anjo da guarda, muitas vezes a gente faz isso à noite, e aí quando você acorda no outro dia de manhã, você tem como que, nossa, clareou, uma dúvida, um receio, um medo, uma, uma incerteza, faço ou não faço, vou ou não vou, e muitas vezes você dorme, e aí no outro dia você acordou, esse é o seu anjo da guarda conversando com você, seu mentor, te orientando, te ajudando. Porque a ajuda espiritual, ela vem, ela sempre vem, mas a gente precisa estar aberto a ouvir, a nos conectar. Quantas vezes durante o dia, no caos da vida, na correria, fazendo almoço, trabalhando, limpando casa, cuidando de uma criança, a gente está tão Assoberbado de coisas que a gente não lembra dele. Aí você deita, você tá tão cansado, tão exausto, que nossa, esqueci de novo do anjo da guarda. Mas se a gente prestar atenção e a gente começar a se policiar no sentido positivo, de vou conversar com o meu anjo, vou conversar com o meu eu, vou agradecer, vou refletir, a gente vai ouvir quão próximo ele está de nós, quão generoso eles são conosco. Porque como eu comentei no comecinho, eles são como um pai, uma mãe amorosa, que só querem o nosso bem. E aí nós, quando nós pensamos que no final, nós que temos filhos, filhas, netos, netas, nós queremos sempre o bem deles, e a gente faz de tudo para ajudar. Não é diferente com o nosso mentor, com o nosso anjo. Ele dá um passinho acima na evolução e ele se compromete a nos ajudar. Ele nos ama. Vamos exercitar essa condição de lembrar dele. Lembrar nos momentos difíceis, lembrar nos momentos felizes. E vamos, inclusive, compartilhar com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com quem quer que seja, que conviva conosco, para lembrá-los do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, nos ajudando e nos orientando. Uma forma muito legal que eu vejo é o poder da oração. E ela não precisa ser uma oração longa, uma oração é, elaborada, é uma oração do coração. A melhor oração é aquela que vem da sua alma, do seu coração. Então você ora, ora de verdade. Ora você com o seu anjo. Você pode estar simplesmente lá sozinho, onde você quiser, num momento difícil, no trabalho, aí você corre no banheiro, eu já fiz isso várias vezes, gente. Você corre no banheiro, fecha a portinha do banheiro e se conecta, pede ajuda pede serenidade no seu coração. Nós vivemos tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos onde a gente tem uma incerteza enorme, a gente, na verdade, vive muito mais incertezas do que certezas. Mas que a gente possa, através da prece, através da oração, através dessa conexão espiritual, sermos mais otimistas, sermos mais positivos, acreditarmos, Seguirmos lutarmos. Quando a gente cai, a gente se levanta. A gente tem essa capacidade enorme de se levantar, de acreditar no futuro e em tudo que é possível. Quando você for dormir, então lembre-se de agradecer a tudo que há de bom. Aproveita, porque na hora que você dorme, você tem essa conexão do sono, um sonho, um sonho bonito. Ou simplesmente um sonho, porque às vezes a gente sonha e não lembra o que aconteceu um sonho, mas você acorda com uma sensação. Ouve seu coração. É o seu anjo da guarda conversando com você, te orientando. Todos os anjos da guarda, nossos mentores, eles simplesmente querem o nosso bem. E a gente precisa ouvi-los, ouvi-los com carinho, ouvi-los com amor, com muita atenção. Aprender até essa paz, essa luz, a vida se torna mais fácil. Eu, eu realmente acredito nisso, porque a gente descobre que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de aflição, nós nunca, nunca estamos sozinhos. Porque nós temos a Deus, primeiramente, nós temos a Jesus, temos os nossos mentores queridos. Então, que a gente possa se lembrar, em todos esses momentos da vida, que Ele está ao nosso lado, que Ele nos ama de verdade, que Ele quer o nosso bem, o nosso sucesso, a nossa felicidade. Todo o desejo dEle não está voltado para conquistas banais, mas para conquistas espirituais, para conquistas que nos fazem pessoas melhores, Pessoas mais evoluídas. É, eu li num livro que fala que, de, chama Emissários de Luz, Missionários de Luz e Ação e Reação, escografados pelo Chico Xavier com o um espírito de André Luiz. E fala nesses livros o bom aproveitamento das horas do sono físico, que é o momento que que nós temos a oportunidade de nos conectar com os nossos mentores. A noite é uma boa conselheira. Então, nos momentos difíceis, em especial, você, a gente fala, tem o costume popular, até uma frase popular, que uma noite de sono resolve, ou dormir uma noite antes de tomar uma decisão, é porque é o momento que a gente está se conectando com a espiritualidade. É o momento que nós estamos ouvindo, espiritualmente, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. E eles vêm conversar conosco realmente com o intuito de nos dar essa ajuda, essa ajuda espiritual, essa ajuda evolutiva, a nos orientar de como nós devemos proceder. Então, eu quero, para encerrar o tema juntando ele todo, lembrar a cada um, isso também é para mim, porque quando a gente fala, a gente fala para as pessoas, mas nós somos os primeiros a ouvir, porque nós estamos falando e o nosso ouvido está muito próximo. Que a gente possa, todos os dias, nos lembrar do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Que nós possamos saudá-lo, ser grato por ele estar próximo a nós, nos orientando, nos guiando e nos intuindo nessa jornada evolutiva. A vida é uma passagem, uma passagem que pode ser repleta de conquistas, repleta de lutas, mas em toda a nossa existência, nós sempre temos a oportunidade de evoluir, de crescer como pessoas. Nós podemos dar excelentes exemplos para as pessoas que estão próximas a nós, até mesmo para estranhos, através de um sorriso, de uma palavra, de uma gentileza, coisas que podem ir mudando aos poucos a nós, a quem está próximo e quem nos vê, porque no final sempre tem alguém observando e nos notando, então que a gente possa transmitir uma luz, uma paz e sermos anjos da guarda aqui de carne e osso para quem está próximo de nós, porque com certeza o nosso anjo pessoal vai estar muito orgulhoso, próximo a nós, nos orientando, nos intuindo e vibrando com muita felicidade pelo nosso sucesso, pelos nossos passos corretos, pela alegria de nos ver caminhando para a luz. Então, eu convido a vocês a todos os dias à noite começarem um exercício de Pouquíssimos minutinhos agradecendo, pedindo a proteção e o amparo, que vocês tenham uma noite de paz, agradecendo pelo dia que terminou e pelo dia que virá amanhã. São pequenas palavras do coração que vão nos mudando, que vão nos alterando, alterando de uma forma positiva, criando luz, porque nós precisamos ser luz em meio ao mundo de aflições. E quando nós somos luz, nós transmitimos isso. As pessoas querem ficar próximas a nós, elas têm felicidade de estar conosco e nós também nos sentimos profundamente felizes pela oportunidade de estarmos vivos, em especial transmitindo algo de bom. Então, não esqueça de todo dia à noite, no um momento de angústia, numa correria do trabalho, numa discussão em casa, por mais boba que seja, se conecta com seu anjo da guarda, fala para ele, me ajuda, o que, que eu faço? às vezes o silêncio é o suficiente, mas pede com seu coração, pede com fé, porque ele sempre nos responde. E é uma delícia prestar atenção e ver os pequenos milagres da vida todos os dias. Eu estava pesquisando sobre o mentor, sobre o nosso anjo da guarda, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do livro, tem um capítulo que são coletâneas de preces espíritas. Então, eu vou convidar vocês, quem tiver a oportunidade, está lá no finalzinho, no item 2 da coletânea de preces espíritas, fala preces espíritas para si mesmo. Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, que são os nossos anjos da guarda. Aqui comentam um pouquinho sobre o tema, e no final tem três preces para o anjo da guarda. E eu escolhi uma para nós encerrarmos a preleção dessa noite. Então, eu convido vocês a fechar os olhos, se concentrar com seu anjo da guarda, nesse momento, respira fundo e lembra dele. Ele está aí, conectado com você. Se você não está muito próximo dele nesse momento, se reconecta. Captura isso de volta para você. que Eu vou ler uma prece, especialmente para os nossos anjos da guarda, para encerrar a preleção dessa noite. Diz assim, Espíritos bem amados, anjos guardiões, Vós, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provas da nossa vida terrestre. dai nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e nos detende na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre nossa alma. Fazer com que sintamos que um amigo devotado está perto de nós, que vê nossos sofrimentos e partilha nossas alegrias. E vós, meu, anjo, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar, com fé e amor, as provas que prover a Deus me enviar. Que assim seja. E assim, eu agradeço de coração a oportunidade de aqui estar conversando, que nós possamos refletir a graça de Deus no seu amor infinito para conosco e nos conectar, abraçando carinhosamente os nossos anjos da guarda. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja e boa noite.